Seja muito bem-vindo ao curso de desenho hiperrealista Está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Aqui fala Isaías do canal desenhista de retrato em São Paulo Estou caçando aqui um lugar para me sentar Estou com medo de um bicho me morder Porque esse aqui é o lugar mais sossegado que eu encontrei para fazer esse vídeo para você Estou aqui de uma árvore que tem um negócio de bicho feio aqui Pra isso aí, não sei o que é isso então. Seja muito bem vindo ao curso de desenho hiper realista, isso, hiper, não tô falando de realista não, tô falando de hiper realista, tá bom? Claro, do meu jeito, meus esquema, coisa e tal. A galera que me pediu aí, Isaías me ensina a fazer o rosto molhado, beleza, vou fazer, mas saiba que tinha outros pedidos na frente, tá? Tem a galera que me acompanha aí desde o começo desse canal, Tá pedindo vídeo aí, eu não fiz ainda Então uma pessoa me pediu pra mim fazer Textura da pele, poros e coisa e tal eu Falei, vou fazer, tá bom? até me desafiar, ah, você não sabe fazer Porque meu desenho é liso, eu não gosto de desenho de textura de pele Meu desenho é tudo liso, beleza? E vou dar um recado pra você que é iniciante Você que tá começando agora tá? Porque eu falei lá no Instagram que ia fazer Que ia colocar na área de membro lá o curso de desenho né, Com textura de pele coisa e tal e a galera começou a entrar em contato comigo Aí ah, eu quero fazer esse curso, quero aprender a fazer textura da pele Aí a galera me mandou o desenho delas. O cara ainda não sabe fazer nem a sombra comum, cara. Que é a, a parte escura, clara. O cara não sabe fazer ainda e já quer fazer textura de pele. Então você começa primeiro pelo básico para depois você ir pro avançado. Então, vou colocar essa aula também dentro da área de membro. Ela completa, toda mastigadinha dentro da área de membro lá. Já está quase pronto, beleza? Mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui, através desse vídeo que você tá vendo, você já vai ter um resultado. Cara, você já vai sair daqui aprendendo a desenhar textura de pele, tá bom? Então fica comigo aí. A imagem que a gente vai fazer é essa daqui, que você tá vendo? Ah, por que eu escolhi essa imagem? Porque ela mostra bastante detalhes e eu gosto de explorar muito mesmo os poros e luz e coisa e tal, posições aí dos poros aí, tá bom? A gente vai estar tá mostrando aí passo a passo Tira uma xerox, como eu fiz aqui agora Primeiro a gente vai fazer o... Eu não vou fazer o esboço tá? Pra ganhar tempo, mas eu vou falar pra você como que é O esboço, o esboço é decalco Não adianta Se você quer Fazer desenho hiperrealista Olhando, olhando nu, você não vai conseguir Vai por mim, cara, você vai ficar se matando O resto da sua vida e você não vai conseguir tá? Os maiores XP aí da internet Usa mesa de luz ou decalque. Você mesmo sabe disso, beleza? E eu vou fazer melhor pra você eu vou adiantar, olha só, eu vou adiantar 80%, porque ninguém fala isso aí na internet, tá? Os caras já mostram só o, o vídeo acelerado e já mostra lá o desenho pronto. Eu vou adiantar para você aqui, você vai fazer o seguinte, você vai tirar cheques, igual eu tirei aqui, vai pintar as costas, mas bem pintado mesmo, bem pintado, tá? Lápis 6B, e você vai fazer todos os detalhes que você está vendo aí, ó, principalmente esses mais escuros. Você vai fazer todos aí, eu vou mostrar pra você o meu pronto, tá bom? Pra você fazer do mesmo jeito, por quê? Porque o desenho hiperrealista realista, pra ele sair bacana, você precisa adiantar, olha só aqui pra mim Você precisa adiantar pelo menos 70% no esboço Você precisa adiantar, cara. o restante você vai ter que se virar nos 30 aí na pintura né? Mas pode ficar com que eu vou mostrar pra você Então a aula já começou, tem que falar, essa ah, só conversa, só conversa Não, a aula já começou, já tô dando dica aí pra você o material que a gente vai usar, anota aí, já começou a aula, eu sei que você já quer ver o papel, que essa é a agonia, a agonia, de muitos iniciantes, por isso que não aprende. Material, essa lapiseira, essa lapiseira borracha, mono, é a zero, tá? É, eu vou trabalhar com dois, duas, duas gramaturas de lápis, é, eu não vou trabalhar, melhor, não vou trabalhar com lápis, vou trabalhar com lapiseira, tá? Essa é a zero nove, trabalhar com a gramatura, com lapiseira 09 gramatura do, do grafite vai ser, essa daqui vai ser a 2B, ou melhor, HB tá? lembrando, a amarelinha, HB para quando eu tiver trocando lá, você perceber no vídeo HB e essa daqui, 2B é, 2B mais escuro, HB mais claro, então quando você ver eu trocando eu usando essa aqui, você vai saber que é o que é mais escuro quando você vê eu usando essa aqui, você vai saber que é a mais clara tá bom? E... O pincelzinho aí, cerdas macia tá? Eu, ele, ele, ele não vem assim comprido. Ele não vem assim chatinho, né? Que a gente tem que cortar ele, eu cortei ele pra ficar chato aí. Número 10, né? É tá. 2D, é assim, é 6D. Beleza? E o esfuminho, vai ter que usar bastante. Tá? Essas frescuras aí, que você tá vendo aí? Né? As pontas dos lápis aí tá aí, você vê aí. É a HB, que é a mais clara. Né? E a. 2B, mais escura. Todas, grafite, ou, lapiseira 09. Tá bom? Então vamos para o exercício aqui para a gente começar a textura. Ok, olha só, eu aqui tentando, que eu sempre procuro uma forma de facilitar as coisas para vocês, eu aqui estou aqui tentando fazer uns poros aleatórios, tá? antes da gente mostrar aí a, a nossa pintura, né? Que eu já iniciei aqui, já estou com ela aqui, já pronta, mas eu vou mostrar para você o passo a passo isso aqui, pode ficar tranquilo. Bom, você está vendo aí a referência né, e a imagem aí. Bom, é, o que acontece Esse, vou botar, posicionar aqui a câmera bem próxima aqui pra você entender lembrando que a forma que a gente vai trabalhar vai ser sempre essa daqui ó, né? assim ó, como se fosse um monte de 8 ou, ou, ou rodando assim ó, de que você achar melhor Okay, porque quando você faz isso aqui, você já capita automaticamente a da pele, a textura da pele, né? não é porque não é 100% liso, por mais que a, o papel já tenha essa texturinha, tá? mas é bom você pintar desse jeito, porque você consegue ter um domínio, né? pode ser fazendo um, um 8, sim, uns monte de 8. Tá? Aleatório, né? 8 de cima para baixo, de baixo para cima, você pode pintar assim. Tá bom? Por quê? Porque aqui você vai trabalhar áreas muito pequenas. Aí né? você precisa ter esse domínio. Assim como eu costumo fazer desenho. Geralmente eu pinto assim. Né? Que é mais desenhos liso, né? A gente pinta assim. Mas desenho em área pequena. Você vai ter que pintar desse jeito aqui. Ok? Já posso atualizar aqui. Agora a gente vai fazer aqui. Pra gente entender como que funciona. Cada poros desse aí, antes de você chegar, já partir para pintura. Você precisa entender como é que funciona cada poros, como é que ele é feito. Primeiro você vai observar aqui a, a tonalidade do poros, né? A gente está vendo que ele está bem escuro, então a gente vai para aqui com 2B. Estou é, trabalhando aqui com lapiseira. Estou aqui com 2B. A gente percebe que aqui, ó, esse poros aqui, ó, mostra para você esse poros aqui. Ó. Vou aproximar bem a câmera aqui, pra você entender aqui. Tem como, rapaz, tem gente que vai, de cobrar... Quase né, mil reais tem que te cobrar para te passar essa informação aqui. Mas eu estou passando aqui de forma gratuita, porque eu quero que você realmente aprenda, beleza? Olha aqui só, essa daqui, ó. a gente estava com essa aqui. Vou mostrar para você essa daqui, esse poros aqui. Ó. Você percebe que daqui para cá, ele está mais claro, é claro, né? Daqui para cá, ele está mais escuro. Para a gente, gente perceber que automaticamente a gente já olha aqui já vê um volume em volta dele. Né? E aqui a gente percebe que é um buraco. A gente não vê que é um não é uma textura, um poros exposto, pra, que pula, né? pula da pele, né? igual tem muitos, muitas texturas que tem o poros que ele pula da pele, né? porque ele é uma bolinha. Aqui não, aqui é um buraco. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Para a gente fazer esse efeito, a gente vai pintar, por exemplo, desse lado aqui tem um arco. Olha só, tem um arco. Vou tá fazendo ele aqui para você ver. Tem a bolinha, né? A bolinha beleza fazer a bolinha Então você tá vendo aí bolinha tá mas acontece que desse lado aqui tem o um arco esse arco aqui ó então aqui vai ser reto não vai ser olha só fazer para você ver olha só fez o arco né já você viu aí desse lado e daqui para cá né como você tá vendo aqui daqui para cá vai clareando né clareando, emendando com essa escuridão aqui que tem aqui embaixo. Eu vou fazer a escuridão aqui, para você entender. Beleza, ele está aqui. Aí acontece, essa mancha aqui, ó. essa mancha aqui, a gente vem... Emendar com esse escuro, no caso. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. De leve, né? Pensa que aqui tá mais escuro aqui embaixo. Aí vai aqui. Mais de leve. Né? E saindo daqui. Não, cadê ele? Ele é esse. Depois eu vou ensinar pra vocês como vocês não se perder também, tá? Ele, vai ser... ele é esse, né? Vocês não se perder aí onde vocês estavam. Olha só. Aí vai aqui, ele vai saindo. Clareando aqui, ó. Borrão né? um lado é retinho, bem certinho, e o outro já é borrado, né? Já sai um borrão para fora aí, como se fosse já clareando também para criar esse efeito. Aí vamos ver. Aí o aí do pincel, né? Ele tá tão próximo que a câmera que tá pegando o pincel, mas eu não tenho jeito mostrar para você. Aí já entra com um pincelzinho, né? Esfuminho aqui, ó para fora tá mas você percebe que já teve já apareceu a profundidade né para ele ficar mais aí entra aqui ó você pode ver que tem uma partezinha clara né tá tudo escuro aqui tem a partezinha clara aqui tá aí já entra aí onde entra as borrachas limpa as borrachinhas a lapiseira a borracha aí né é zero né no zero para poder fazer esse efeito aí ó. você tá vendo ó uma limpa tipo né? Podia estar triscando uma limpa tipo aí com muito cuidado aqui ó já vai escurecendo percebe que tem uma queda aqui ó já vai escurecendo aqui ó. Um... os funinhos e é, vai assim por diante essa brincadeira você consegue aí fazer um poros aí bem bem feito né Ok, essa é uma forma de você perceber que tem um buraquinho aí, que tem uma profundidade aí do, do poros, né? Tem ele mais redondinho, mas você percebe que sempre um lado dele se espalha mais, tá? Outro detalhe bem importante é esse encontro de um poros para o outro. Ele sempre faz esse movimento aqui, ó. Você percebe que tem um poros aqui, para ir partir para o outro, sempre faz isso aqui, ó, tá? Ou assim assim tá sempre sempre fazendo esse movimento ó de encontro com poros com outro para prestar atenção Isso que é muito importante olha, você observar bem a imagem imagem, né? e é claro que aqui tem todo um efeito de sombra né? desse encontro um com o outro tem vezes que a sombra se espalha é, para dentro para fora tá? mas é sempre quando você percebe que quando se encontra de um poros para o outro ele faz esse esse efeito aí de sombra que é sempre fazendo movimentos aleatórios assim tá bom sempre quando vai encontrar de um poros para o outro você observa bem que é que eu tô falando ó. olha só um arco aqui outro aqui outro já ao contrário outro já faz aqui outro já faz aqui aqui você trabalha com o que? com esfuminho ou com a gramatura Bem baixa, dependendo da, da, do ponto de luz, como aqui. Vai trabalhar com a... Vou, mesmo nesse desenho, eu vou trabalhar com, só com duas com duas gramaturas. Que é o, o 2B né, e o HB. Tá bom? Com a lapiseira 09. Beleza? Tá bem aí? Sempre tem, ó. Por mais que seja bem clarinho, mas você percebe que tem um monte de arco. Tá? Vamos ver aí, ó. Sempre encontrar... De um poros o outro, tem essa sombra aí. Olha só. Deu para entender? Tá? Você já vai ter uma visão diferente aí. Quando você for pegar a referência. Não é já chegar e fazendo. Não, observa como é Que, as, que a, a textura se movimenta. Como que a pele se movimenta. Como que as sombras se movimentam de uma para outra. Para encontrar de um poros o outro. Aqui já se embaraça tudo. Já pode ver, mas todas elas têm uma ordem. Tá? É tudo, um, um, é tudo organizado, não é um negócio aleatório. Por isso que não deu certo lá com a com com lixa, com esses esquema aí que eu tentei, não deu certo. Bom, então espero que você tenha entendido aí essa aula, como que você faz aí o poros né, bolinha, sempre fazendo aí uma bolinha e para fora saindo, Clareando sempre um lado mais reto e outro mais outros mais alert mais solto né livre né? como você tá vendo aqui bem você percebe que é um buraco é isso aí a aula nossa aí grande tá, mas na próxima aula a gente vai já mostrar o processo aí sendo feito como você tá vendo aí na referência beleza